Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo assim, que não é uma coisa engraçada, não é um challenge Não é uma tag Hoje eu vou falar sobre algumas, várias pessoas que vieram aqui pro Japão Assim como eu Eu estudava no Brasil e tudo tal, uns oito anos, 8, 9 anos de idade Depois vim morar aqui no Japão, assim, não foi minha decisão morar aqui no Japão Eu vim pequena e, e aí eu acabei entrando numa escola japonesa, na verdade, eu estudei um pouco na escola brasileira Aqui do Japão mesmo Minha mãe tirou e falou Não, você vai, a gente vai ficar tempo aqui no Japão, então vamos Vamos aprender japonês. Hein? Vamos colocar você na escola japonesa. Assim, minha história não é nada diferente das outras pessoas. Não tem nada de wow. Você batalhou bastante até continuar e estudando e tal. Não. Na verdade, eu estou agora que eu estou me esforçando nos estudos, porque antes eu não me esforçava nada. Vou falar porque 25 de junho eu fui numa escola da palestra Não foi só eu, teve mais outras pessoas Entre sete pessoas tinha quatro estrangeiros que estava dando palestra E nisso tudo a gente estava falando sobre nossos sonhos E como a gente conquistou até chegar até ali onde a gente estava O que, que a gente fez e tudo tal Isso tudo, o público Sétima a nona série, que aqui chama de chugar Chugaco sei. E a gente tava falando sobre sonho estudar porque tinha, não sei, talvez tem muitos brasileiros e japoneses também que não sabem o que pode acontecer, não sabe o que... que como que é, tem medo e muitos acabam desistindo, então a gente estava lá para mais incentivar essas pessoas. Dentro dessas palestras eu tinha várias perguntas que falava sobre é, nosso sonho. E eu vou falar algumas perguntas assim e também falar um pouco do que, como que eu que fiz, como que eu fiz, como, como que, que aconteceu comigo também, né? Uma das perguntas que fica mais na nossa, nossa cabeça, fica assim, mais incomodando a gente é o que, que eu devo fazer, qual é a coisa, qual é a solução, assim, que faz a gente alcançar nossos sonhos. É uma das coisas que mais... Porque não é só a gente ficar parado e seguindo a vida que vai alcançar, certo? A gente tem que fazer, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ir é, nesses open campus que chama, que é tipo, você vai lá, se inscreve pra conhecer a escola, pra conhecer como que é a escola. Uma coisa que eu me arrependo bastante de não ter feito por enquanto que eu tinha tempo é conhecer as escolas, tipo, tem uma fase de todo, toda a escola, assim, não importa se é o Coco o Ensino Médio ou no Chugaku, é conhecer a escola. A própria escola fala, se inscreve, vai lá vai conhecer, tira um tempo pra você conhecer as escolas, e tem vários panfletos falando, apresentando as escolas, e é a melhor coisa pra você fazer é conhecer as escolas, porque tem várias, e entre elas, talvez seja a que você gosta porque eu só fui em uma, duas, no máximo três, e eu falei a segunda opção, então aí eu fui ou eu nem ia, eu falava essa eu ia, e eu me repetir depois de... depois que você entra na minha escola, você não Pode se arrepender. Você vai lá e se arrepende e você tem que terminar o ano e tipo, tal. Tudo bem que eu me arrependi lá no Semongaku de moda, nesse curso técnico de moda. Agora mudei pra coisa, coisa de desenho. Então, Todos esses negócios que eu mudei tudo assim e tal. Eu tive vários probleminhas de, da escola, tá? E se eu tivesse continuado, não ia ter esses probleminhas. Como um empréstimo, tal, pra pagar, né? Porque não é barato o negócio. Então, escolha bem a escola. Na verdade, você conheça a escola. É o que você gosta de fazer. Então fica essa dica aí pra você. As perguntas que falaram sobre qual é a diferença quando você fez a escolha quando você estava na nossa série. E quando você tava já no ensino médio? Minha diferença foi que. Quando eu tava numa série, eu, eu, eu me inscrevi por. Eu fiz o teste, na verdade, na escola e tal. E eu acabei caindo por causa das minhas notas, né? Tudo maravilhoso. Minhas notas eram muito maravilhosas, E eu vou ter orgulho dessas. Não, tô me cantando não orgulho. Deixa pra lá. Era pra eu. Na verdade, o que eu queria, eu acabei não indo. E eu fui pra uma escola particular. Eu gostei, achei legal tudo e tal. eu tava indo, tipo, meio que tudo legal, tudo bom. Continua assim. Até chegar na no... faculdade. Faculdade, curso técnico, tanto faz. É uma coisa que você tem que definir. Porque aquilo que você vai aprender ali é o que vai definir depois. Como é dois anos, então ano que vem eu tô tá na segunda, já vai acabar o ano. E eu tô meio que, tipo, não é com medo, mas é um pouco que eu ainda não sei que eu vou trabalhar, porque pra quem gosta de desenho, tem muitas categorias muitas mesmo, tem gráfico e você fazer ilustração tem de você fazer logotipo e tal, tem você fazer web design, de montar site, que na verdade todo professor de web design fala que o design não mexe com desenho eles falam que não sabem porque web design tá lá como nas categorias lá de desenho, se o web design não é nada artístico, coisa de desenho é mais computação mesmo Ding! arte de quadro, tem arte de caricatura, de tem vários. E nesses vários eu estou simplesmente perdida porque ainda não sei qual eu me encaixo. Eu gosto bastante tipo de desenhos como desenhar cartoons e tudo tal. Meu sonho é fazer participar lá do estúdio da Disney, da Pixar e fazer várias animações 3D, ou desenhos 2D, sei lá, porque eu eu gosto desde pequena, ainda gosto até hoje de assistir desenho animado. Então, coisa assim, que ainda não sei. Ainda vou, vou falar pra vocês que ainda não sei o que eu decidi. E, e outra pergunta que fez, tipo assim, o que você devia ter feito mais na idade do Chugaku ou do Coco? Aqui você tava falando do Chugaku, porque a gente já só tava falando do chugaku você. Mas o que você precisa fazer, assim, o que você devia ter feito mais na época do Chugaku e do coco? Muitas pessoas vão falar que devia aproveitar mais pra estudar É, obviamente, eu devia ter estudado mais Não tem jeito que não se arrepende, não sei, mas eu já vi bastante adulto falando Estuda, porque, na... Tua idade eu não estudei, né? Quem não ouviu essa frase que eu voltasse tudo quando eu era com sei lá, colocou -se? você usava aquele formilzinho maravilhoso de marinha ninho Eu realmente estudaria, não ficava dormindo na aula, jogando cartinha, fazendo tudo. Eu faria tudo isso, mas eu, eu chegaria na minha casa e, e, e ia estudar, porque uma das coisas que os professores falavam é fazer é, revisão quando chegasse dos estudos, lá pegar o livro, folhear, estudar pra caramba, pros testes também, tirar boas notas e também aproveitar depois a escola tudo Ua, vamos bagunçar também, né? <risos> Foi as melhores coisas, lembrança que tem da minha fase de escola do Chugaku Coco é porque a gente bagunçava bastante, né, principalmente no tio que é meu amigo que tá assistindo esse vídeo, sabe muito bem. É isso, esse, esse negocinho que eu quero falar para vocês que assistem meus vídeos e são do Japão e que moram aqui no e ainda está estudando aqui no Japão, é que conquiste seus sonhos, meus que você fala hum, é impossível porque eu não falo japonês. Fio, vai estudar japonês. Se você tá no Japão. Meus teus pais falam, vamos voltar para o Brasil. estuda japonês. Sabe por quê? Olha, olha uma coisa boa. estuda japonês. Você vai no Brasil. Dá aula de japonês. uma grana, aqui É uma das coisas que minha mãe falava. Eu não sei se é verdade porque eu nunca voltei ter Brasil e nunca dei aula de japonês. Só que tem várias pessoas querendo saber japonês, falar japonês porque muitas pessoas gostam de animes e querem aprender mais. Mais sobre falar japonês e ir pro Japão e tudo e tal. Você que tá aqui no Japão tem a oportunidade. Então estuda. Faça amizade com japoneses. Por que não, né? Eu, eu, eu quis fazer esse vídeo, sim, umas essas diquinhas aqui pra vocês. Porque quando eu dei palestra lá, lá na escola, eu falei, oh Ripple Bands! ainda é. bem que eu não tenho nenhuma gravação. Eu acho que eu não falei tudo que eu queria falar lá, no, lá na frente. Daquelas pessoas, tudo e tal. Então eu pensei, então eu vou fazer um vídeo. Um vídeo sobre isso falando tudo que eu quero dizer. Todas as minhas diquinhas, todas as minhas falhas que eu errei. E pra vocês não fazerem esse mesmo erro, assim, de preguiça mesmo. Eu confesso que eu tive muita preguiça até, até agora que eu tô aqui. <risos> Sinceramente, então não tenha preguiça, tá, gente? Eu queria, eu queria fazer esse vídeo mesmo só pra falar mesmo. Se tudo que eu não falei lá em japonês naquela palestra lá. Enfim, gente, então um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! <risos>